Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu... E partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo Numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo O que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam Mas nem isto lhe davam Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu, e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos... Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado, no cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esta é a palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor! Reconciliação. É a palavra que nos acompanha hoje. Se no domingo passado esta palavra era conversão. Dentro desse GPS da fé que faz a gente realizar o contorno e voltar para o caminho certo. Hoje esta volta nos abre para a reconciliação. Deixai-vos reconciliar. suave ao Senhor que sempre nos espera, que se alegra com o nosso recomeço, que nos dá uma nova oportunidade. Nós estamos hoje diante de uma das páginas mais belas do Evangelho. Esta parábola clássica que mostra o amor de Deus que é sem fim. Estamos na campanha da fraternidade e aqui eu faço um parêntese. A campanha deste ano coloca em ênfase o ato de ensinar e também nos faz refletir sobre o ensino nos ambientes escolares. Pois bem, você já fez alguma redação algum dia, seja na escola, seja para prestar um vestibular ou quem sabe esteja se preparando para isso. E nós sabemos muito bem que uma redação requer um título que seja o resumo da ideia central daquele texto. Padre, por que o senhor está falando isso, dando aula de língua portuguesa? Se nós fôssemos nomear esta parábola, qual seria o nome, ou seja, o título mais cabível, mais correto, Dentro da mensagem central que ela traz. Não seria a parábola do filho pródigo como nós falamos. E sim a parábola do pai misericordioso. Porque o que é colocado em relevo aqui. Não é o pecado do filho. É a bondade do pai. Aliás. A parábola não fala só de um filho, são dois, não é? Embora eles pareçam muito diferentes, eles têm algo muito parecido. Ambos, num dado momento da sua vida, caem num egoísmo, num fechamento. O primeiro deles é o filho mais novo, aquele que pede a herança para o seu pai. E ele faz uma ideia, talvez, errada do seu pai, como aquele que apenas restringe, aquele que está tolindo a sua liberdade, aquele que está tirando o prazer de viver. Ele na verdade quer uma liberdade, que ele está confundindo com libertinagem. Ele aparenta querer felicidade, mas no fundo ele está buscando prazer. E prazer sem compromisso nenhum. Ele não pensa que as coisas nesse mundo acabam, esbanja tudo. E é por isso que ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com aquilo que é a sua parte. O primeiro filho, mais novo, é aquele que se distancia do pai e se aventura numa vida que traz para ele sérias consequências. Amargores, no início tudo era festa Aqueles que pareciam amigos, depois se revelaram colegas de mesa apenas Quando o dinheiro começa a acabar, ele se vê sozinho E ele que pensava que a saúde, o dinheiro e o prazer era para sempre Agora tem que encarar a vida Ele vai então trabalhar, porque diante de uma crise naquela região onde ele está, ele precisa fazer alguma coisa. Mas ele cai num subemprego. Ele que tinha a segurança de estar junto ao pai e também de levar adiante aquilo que era da família, agora se vê nessa situação. Magro, maltrapilho, esvaziado na sua dignidade. Quando ele se dá conta de que o pai tratava os seus empregados com dignidade e respeito. Ele cai em si. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz com a minha vida? Como eu me perdi? Mas antes dele cair na real, dele se arrepender, na verdade, ele percebe que algo deu errado. Ele sente fome. Então não pensem que foi um arrependimento perfeito e já no primeiro momento sincero. Foi não, viu gente? Foi porque deu errado. Depois disso ele começa a cair em si e a refletir melhor. Deus acompanha o nosso processo. Às vezes a gente se arrepende, não é porque a gente talvez tenha ofendido a nossa relação com Deus... E nem tanto porque a gente foi contrário àquilo que Ele nos ensinou, mas porque deu errado. Porque o pecado trouxe consequências para nós. Olha só. Mas Deus é tão bondoso que Ele até mesmo permite que esse arrependimento imperfeito seja uma porta aberta para Ele demonstrar a misericórdia. E Deus nunca perde a oportunidade de demonstrar o seu amor. O filho então volta, envergonhado, cabisbaixo e com um discurso pronto já. Ele sabia que ele já não era mais merecedor de ser chamado filho. Então ele se contentava em trabalhar como um empregado, porque pelo menos ele teria essa dignidade de comer e de ser respeitado, como ele sabia que seu pai tratava aos demais. E quando ele decide voltar, o pai agora o avista e sente compaixão. Sentir compaixão é sofrer com. É até mais do que empatia. A palavra que está na moda é empatia, não é compaixão, né? Parece até para alguns uma palavra antiquada, compaixão, né? Empatia é buscar, colocar-me no lugar do outro, não é? Então eu posso até me imaginar naquela situação, né? se fosse eu. Ah, isso é muito nobre, só que a compaixão é mais do que isso. É mais profunda ainda. Sabe por quê? A compaixão não é dó do outro, é mover-se em relação àquilo que o outro está vivendo. É? Então é sofrer com ele naquele instante E o pai nesse instante sente compaixão pelo filho E antes mesmo do filho chegar ele corre ao encontro Porque o amor é assim O amor não espera E o amor tem sempre iniciativa Enquanto o filho começa a se culpar com aquele discurso O pai simplesmente o abraça Olha só este jovem, esse filho mais novo, tinha traído o pai, ou seja, traído o próprio Deus que está aqui representado pelo pai. Ele traiu a si mesmo e ele traiu a família, porque aquilo que ele gastou não era simplesmente dele, era daquela família. Veja só o que acontece. Às vezes, quando alguém nos trai, será que nós somos tão prontos assim para perdoar? Em alguns casos, quando a gente ama a pessoa e a gente não quer abrir mão dela, mas doeu tanto né, a traição que a gente quer saber de tudo. Não, não, me fala, me fala tudo. Teve isso também? Não, aconteceu aquilo? Não, conta tudo. Você não está contando tudo. Você não está falando tudo, não. Não. Interessante essa mania nossa né, De querer saber em detalhes o pior E parece que a gente só dá o perdão Com a condição se o outro falar tudo Ou a outra que ele fez de errado Agora você vai ter que se humilhar Em outras palavras, né, agora que você está numa outra posição O quanto que eu sofri Agora você vai sofrer também tudo, Por tudo que você fez No fundo é isso que nós acabamos fazendo Quando nós Tardamos por perdoar. Eu não estou falando daquele processo de perdão que leva tempo porque a gente tem que encaixar as coisas dentro de nós, porque a gente tem que digerir. Eu estou falando aquele retardamento no perdão a ser dado que a gente não solta, a gente não quer dar porque a gente está apegado ao erro. Por que Jesus conta essa parábola? Porque Ele mesmo está agora com os pecadores, comendo com eles, gente de má fama, gente que agora se aproxima do mestre e começa a escutá-lo e aos poucos vão mudando a sua mentalidade, vão se abrindo para esta mensagem e os fariseus ficam de olho em Jesus tentando pegá-lo em alguma armadilha, e eles não veem a maravilha que está acontecendo dos pecadores voltando. Eles veem o erro daquelas pessoas. Como se tivesse agora não é, uma tarja aqui, escrito o pecado da pessoa na testa, como uma tatuagem ou aquela marca de ferro. Não é? E a pessoa é reduzida agora ao passado, a traição ou o erro dela, que seja. É assim que os fariseus viam os pecadores, como gente desqualificada. E olha só. Se Jesus está andando com essa gente, coisa boa ele não é. Certamente pensavam assim, dentro desse raciocínio. Jesus então propõe a parábola do filho pródigo, para mostrar que estas pessoas estão sendo como o filho que errou sim. E o pai não é conivente com o erro, mas o pai dá a chance de recomeçar. O pai não para no erro, o pai é aquele que... Que demonstra o seu amor. É aí que entra o segundo filho. Ele era trabalhador, sóbrio, certamente honesto. Um bom filho, aparentemente falando, mas um péssimo irmão. Padre, o senhor falou que os dois tinham alguma coisa em comum. Não tem não, é bem diferente. É a água e o vinho, né? Ambos têm em comum o egoísmo, porque o filho mais velho, que representa aqueles que eram religiosos, mas fecham o coração para os irmãos que estão voltando, é um filho que quer exclusividade do amor de Deus. Calma aí, como assim? Eu passei a minha vida inteira me dedicando à igreja, agora chega esse povo aí que aprontou um monte, vindo... Na missa, participando disso, dando até testemunho. Ah, por favor, não é? E ainda é capaz de ganhar o reino dos céus. Eu renunciando um monte de coisa, levando a sério, fazendo tudo certinho. E agora vejo esse povo aí. Né? E é interessante que a gente realmente vê as pessoas, muitas das vezes, dessa forma. Engraçado quando alguém que fazia tempo que não vinha à igreja, chega, não são todos que falam assim, puxa, que bom te ver, ah, olha, que bênção, né? que legal que você está aqui com a gente. Né? Alguns falam assim, vai chover. É? É? Tem outros que falam, vai cair um toró. Nossa, apareceu na igreja. Que acolhida boa, não é? É muito bom você chegar, Eu Falei: puxa, estou precisando voltar para Deus, para a igreja. Deixa alguém, nossa, vai chover, viu? olha só. É? Ou seja, mais uma vez enfatizando aquilo que o outro deixou de fazer né? E que agora fica em evidência E o pior de tudo, o filho mais velho é aquele que Fica olhando para aquilo que o pai não deu, entre aspas né? Saibam de uma coisa Na cultura judaica na qual esta parábola está inserida O filho mais velho recebe dois terços a herança. Porque é o primogênito, era um costume, é uma cultura. Então ficou um terço para o outro que gastou tudo que era da família. Vocês percebem que o filho mais velho, ele se esquece de que tudo aquilo que é do pai é dele também. E ele fica falando para o pai, rancoroso, por causa de um novilho gordo, o Senhor nunca me deu isso para festejar com os meus amigos. E tudo aquilo que o Pai dava, filho, tudo que é meu é teu. E o mais bonito da atitude do Pai, agora nós chegamos ao ápice, o ápice. Porque além daquele abraço do filho pecador que voltou, o Pai agora se volta para aquele filho mais velho que também está pecando, Sai da casa e fala, filho, está faltando você, entra. E o filho começa então com todo esse discurso, né, dizendo por que não vai entrar. E nós vemos nesse momento que o filho mais velho vê o outro como não sendo mais o seu irmão. Tanto é que ele fala, esse teu filho, é interessante também, não é? Quando a gente está magoado com alguém, está muito ressentido, às vezes a outra pessoa perde até a identidade, né? perde até o nome. Sabia? Quando começa a falar assim, então, porque a outra lá, né? Porque o outro, né? Porque tem gente, porque a, a fulana já não tem mais nome já não é mais alguém da minha família, já não é mais nem meu esposo ou ex-esposo ou ex-mulher, né? é o outro a outra. Vocês percebem só como que o rancor vai nos destruindo. Eu não estou falando que agora todo pecado é justificável. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Eu não estou dizendo que o filho tinha o direito de pecar mesmo, né porque o pai agora é bonachão e deixa. Eu estou falando que... A misericórdia do pai é maior do que o erro deste filho e também do outro É por isso que o pai diz para o outro mais velho Filho, o que é meu é teu O teu irmão estava perdido e foi encontrado O teu irmão estava morto e voltou a viver Por isso vamos nos alegrar E olha só como o pai se mantém na sua bondade ele não se deixa levar por esta mentalidade humana que condena. Ele é aquele que olha para o outro com misericórdia, seja para um, seja para o outro. Quem sabe você não tenha visto assim a parábola do Pai misericordioso. Tenha dado destaque apenas para aquele filho que voltou e talvez só condenado aquele outro. Mas o Pai... Abraça ambos de diferentes formas. Não sabemos como o filho mais velho reagiu depois dessa fala. A história fica em aberto. Porque a parábola era para atingir o coração dos fariseus e mestres da lei. E hoje para atingir o nosso coração. Quem é você nesta parábola? O filho mais novo? Que talvez tenha dado cabeçadas na vida errado tenha feito tantas coisas das quais hoje você se arrepende, o filho mais velho, aquele que julgou, que criticou, foi impiedoso e perdeu até mesmo a sua paz interior, a sua verdadeira religiosidade, quando ficou dando voltas no seu rancor, ou o Pai misericordioso? Somos, na verdade, um pouco de cada filho, mas o que a palavra hoje nos convida a ser é como o Pai repleto de misericórdia, Pessoas reconciliadas que sejam instrumentos de reconciliação, pessoas que experimentam a misericórdia e portanto também permitem a outras fazer a experiência da misericórdia que é o um recomeço para uma vida nova em Cristo Jesus, o verdadeiro irmão mais velho que também nos espera na casa do Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.